editores, olha só, se você chegou até aqui, significa que você tá no caminho certo. E também há um simples passo para iniciar sua jornada como profissional de edição de imagens. Eu já ajudei centenas de alunos com meus cursos avançados de Photoshop, o edição e manipulação de imagens. E depois de muitos pedidos, resolvi lançar então o um curso de Photoshop para iniciantes. Nele você vai aprender a trabalhar no Photoshop do zero, chegando na criação de artes realmente profissionais e de alto nível. Você vai aprender também a como prospectar os seus clientes e já começar a construir a sua independência financeira através da sua arte. Então eu te convido a se tornar meu aluno, e receber também todos os bônus, grupo de estudo, desafios semanais e muito mais que você vai descobrir em super breve. Te espero por lá!